Malta estou aqui a gravar mais um vídeo hoje aqui de Minecraft e hoje Malta nós estamos aqui a gravar mais um vídeo de Minecraft com o 1.6 e no último episódio tivemos esta este lindo castelo não é tão grande não é tão grande mas é um enorme castelo que é mais ir lá para aqui por fora estou lá dentro e no futuro ele vai ter uma zona de comércio por aí, não está bem malta. E yes. neste episódio malta nós vamos aumentar tudo isto. Ai, neste não, isto vai ser para o próximo. Vamos aumentar uh, um nether e vamos aumentar a flores Não vai ser neste episódio porque na última vez deu muito trabalho. Então nós vamos hoje trabalhar com farm. Farm. E agora vamos trabalhar com o farco Deixa para lá uh, Aqui em modo parece uma animação Eu não assim, bem, bem. vou assumir por bem Dá para ver assim 3, 2, 1 e vai Vamos Cargar um E agora a malta só tem que comer Agora lá, sete malta e vamoaaas! Estamos a chegar a esta forma aqui Malta, a sério sabe? Estas cartarugues vão -se sempre aqui Ok, mas malta vamos começar por fazer o quê Vamos tirar tudo das nossas mãos, vamos pôr lá tudo para dentro. Vou colocar aqui, mas vou trocar para o peitoral. Vou pôr primeiro as mãos, depois a picareta, é sempre a ordem que eu gosto. Ah, neste caso não posso utilizar esta, vou ter que utilizar Top Flab. Isto, isto e isto aqui já está à malta. Vamos fazer o que, malta? Primeiro tudo barra time sete zero. zero Pronto, malta, daqui nós vamos passar a minha fã para aqui Para isso vamos ter que começar a tirar os vidros Levar lá, lá que tenho uma picareta de lado Fazer isto tudo, vou ter que tirar todas as coisas. Eu tenho Malta, para isto estar aqui a funcionar tenho que estar perto. Senão isto a parte nunca funciona. Vou fazer cresce e em... não. Malta, uma coisa que agora tenho que fazer é tirar isto. Se Ah, isto para tudo. Vê? Pronto, não, agora vou ter que fazer aqui. Uh, uh, vou ter que pôr tudo para ali, Para ter espaço e ver se vem a fazenda. Porque fica muito bem o aqui. Antigamente não tinha espaço e direito tirei todas as terras e tudo aquilo. Uh, eu quero um baú mesmo próprio disto. E vou pôr todos os itens aqui em baixo. Ah, bom. Aqui em mais E malta, vocês todos conseguem fazer uma farm. É muito fácil. E, e querem saber um truque. É só saberem cada item para que é que serve e aí, criam a vossa própria... Farm. Pois é, Malta, a vossa própria farm é muito fácil Então, eu sei para tudo, tudo o que é que serve é, Eu não consigo criar na boa Vamos lá, primeiro quero tirar firme tira. Primeiro tira E não quer tirar tanto da forma que está agora Porque não torna-se tudo ainda mais difícil, percebem? Mas do resto eu quero tirar Os vidros e essas coisas Primeiro tiras os vidros e depois já pondo as coisas para ali Se eu não conseguir voltar a fazer ali No próximo episódio faremos a farm Uma farm diferente Olha eu vou começar a ver o vídeo Em que eu fiz a farm Eu acho que já está a maior parte dos vidros. Vou ter que tirar este Este aqui, malta. Pronto. E este é. Claro. Vou ter que tirar mais vidros. Esta é a forma mais lenta de cobrar vidros. Agora ah, pronto. pronto, eu não sei uma forma mais rápida, mas então comete aí embaixo como quebrar mais rapidamente. Sério eu demoro muito tempo para quebrar. Pronto, deu um agora por aqui porque já está aqui muitos sípios. Ai este não, não é este. Põe isto aqui, reto aqui, vidros aqui, Eu não preciso pôr aqui mais. Ah, malta areia alavanca e já está. Até agora. E malta, bora lá. estou a começar a cobrar isto e vou já fazer o corpo colocando vídeo ah, olha é. estão prontos para ver o XP eu ouvi um barulhinho não sei se vocês conseguiram ouvir mas foi um barulhinho de XP pronto. isto é só mesmo também vão conseguindo corante verde isto tudo e uma fase de bocados é bom para lá aqui preciso da fornalha do funil e essas coisas é assim, vou pôr isto aqui. aqui Vou já pôr aqui isto Vou pôr ele Aqui Perfeito malta Fazendo isto, o que é que nós vamos aqui fazer? Vamos já quebrando estes cacos E apanhando Muito útil Uh, malta, eu preciso... ...estas Como isto não sabe pronto. É, malta, agora o que é que temos de fazer? Pegamos em vidro... ...e fazemos assim... Estão a ver? E que estou a reconstruir... E Malta, quem é que era uma time lapse? Então bora lá... ...para uma time -lapse. Malta, voltei! E o que é que vamos fazer no próximo episódio? Claro, vamos esta essa poderatura. Malta, só Malta vocês Malta. a uma. Ok. me aqui. Vou reparar que eu tinha três... Uh, três coisas certas aqui com caso. Mas eu perdi uma. Porque, sem querer foi para ali. É, é isso. Tem agora muitos itens que eu não quero para nada. Eu venho aqui por tudo. Um monte de vidros também. E no próximo episódio, vamos decorar esta farm e esta belezura, para que não fiquem estas pessoas todas à morte. Eu já fiz aqui o caminho, que é o que eu quero neste momento. Quero fazer ainda há aqui uma coisa. Assim, ver? É eu quero fazer isto. Só vou deixar assim por enquanto. No próximo episódio, vamos fazer isto, porque já não temos nenhum tempo, porque eu já estou aqui há tanto tempo, não, vocês não vão bem a ver, mas eu estou aqui há muito tempo, é construir. É, eu gostei como ficou, como muito boa a parte uh, também temos que tapar as peças lá de cima assim, e pegar tudo o que é a nossa. e claro, também temos que mudar o chão, está horroroso. Já não quer isto tudo, ter que organizar. Isto é aquele. Lá. E pronto. Agora é só tirar isto. E mudar. Pronto, bem malta. Então vamos ficar por aqui no vídeo de hoje. Espero que todos tenham muito gostado do vídeo. Quem gostou não se esqueça de deixar aquele like. Quem não gostou deste, -me mesmo um like é muito importante. Um grande abraço, bem malta, tá? tchau.